Salve, sou Marco Querini. Cheguei hoje aqui nos Estados Unidos três da manhã e o dia já foi bem ativo. Pude levar minha sobrinha para escola, depois pude participar das minhas mentorias, pude trabalhar, pude fazer meus estudos e agora são praticamente dez horas da noite e me veio na cabeça um sentimento que muitas vezes no passado eu já vi acontecer comigo. E talvez aconteça com você. E está relacionado à segunda-feira. Eu sei, hoje não é segunda-feira, mas ele se aplica às segundas-feiras. Principalmente, talvez se a pessoa estiver passando por um processo meio de depressão ou se sentindo sem energias. Já percebeu quando chega a segunda-feira? É como se a gente quisesse voltar atrás do relógio e começar a sexta-feira novamente. A gente está na cama, puxa praticamente o um cobertor ou um lençol para cima da cabeça e tenta pensar daquela forma, poxa, podia ficar mais um pouquinho na cama, queria ficar mais um tempinho na cama. E a sensação é essa, né, de não querer sair da cama, como se a gente tivesse estagnado, parado naquele instante, sem querer tomar uma ação para o dia. E tem alguns macetes que eu vou falar hoje para você, que facilitam como você quebrar esse parâmetro quebrar essa forma mental de bloqueio que, muitas vezes, impede de começar bem a segunda-feira. Porque, afinal de contas, todos os dias são maravilhosos. Não é porque segunda-feira é dia de trabalho que significa que não seja bom. Então, algumas das coisas que você pode fazer são, primeiro, é você levantar da cama já pensando com uma música assim que te deixe bastante agitado e durante uns 5 minutos, pelo menos 5 minutos, você fazer alguma coisa muito agitada. Você correr no mesmo lugar, você fazer um polichinelo, você fazer uma flexão de braço, você fazer um burp, você correr no mesmo lugar, isso já vai alterar teu metabolismo, vai alterar a tua energia e já vai te dar um pique. A segunda coisa é que existem determinados pensamentos que não são bons, que são negativos. E o ideal é, da mesma forma que você... Tem que fazer, em relação a esses pensamentos, você também deve fazer com coisas que estejam na sua casa, na sua residência. Então, se você tem uma caneta que não escreve mais, joga fora. Se você tem blusas que não servem mais, doe para outras pessoas que possam ter uma utilidade para essas blusas ou roupas que você tenha, que não usa há mais de dois anos. Se estão dois anos sem você usar, você está guardando para o quê? Para voltar à moda? Não! recicla essa energia, recicla a sua energia. Uma outra característica também está relacionada com as músicas. Você pode colocar uma música que também, durante essa atividade que você for fazer para acelerar o seu metabolismo, ela te dê aquele impacto de adrenalina, né? Tipo a música do Rock Balboa. Não sei se você gosta ou se você já viu esse filme. Que é aquela... Como se fosse né você se superando. Então, essa também é uma forma de você já começar o dia com uma música que te turbina, que já te deixa assim, com ânimo. Um outro ponto muito importante, que aí é para você analisar. Talvez se você acorde na segunda-feira sem estímulos para a sua atividade de trabalho, pode ser que você não está fazendo aquilo em relação ao seu trabalho, que mexa com sua emoção e mexa com a sua mente. As duas têm que estar conectadas, eu já falei isso. Outra coisa é fazer algo que você, assim, uma tarefa que você consiga terminar de forma rápida e aí você já possa comemorar. Nem que seja, de repente, arrumar assim impecavelmente a sua cama. Ou então, após terminar o café, limpar os pratos e deixar a cozinha impecável. Só o fato de você conseguir começar a segunda-feira com uma tarefa que você realizou de forma bem feita e que você terminou, ou seja, teve início, meio, fim... Você já vai criando novas sinapses na sua cabeça, vai criando novos hábitos. E aí você já projeta isso para o resto do seu dia. Ou seja, você já começou bem o seu dia, você já começou bem sua segunda-feira, com bons resultados. E esses resultados você já quer expandir para o resto do dia. Então essas são pequenas dicas que podem mudar completamente o resultado da sua segunda-feira. Espero que essas dicas você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo. Deixe o seu comentário sobre quais são esses pensamentos que te impedem de você ter uma segunda-feira extraordinária. E caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem, compartilhe. Afinal de contas, vamos fazer o nosso papel. Coisas ruins no mundo já tem bastante. Então está na hora da gente mudar a nossa realidade interna, ajudar na realidade de quem a gente ama e, é claro, na construção de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço!